Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo de react. Hoje a gente trouxe um react diferente. Fala para nós aí, Tomás, nosso colaborador. Olá pessoas. Então, um, um inscrito é, fez uma sugestão sobre quartos de, de bebê e coisas para bebê, pessoas que estão esperando filhos. Então a gente trouxe um vídeo aí nesse tema. Beleza. Vamos colocar aqui. Um... Ela tá grávida, mas ela já fez o quarto do, do Baby. O negócio aí tá, tá pronto. Pode nascer a qualquer momento. <risos> ela falou que vai filmar com o iPhone. Porque ela não tem câmera profissional. Não tem problema nenhum, porque é boa a câmera do iPhone. Ela já vai mostrar aqui a cômoda. Um quarto de Baby. Aham. Uh -huh. Em questão de decoração, achei hum. que realmente está tá bem bem neutro, assim, bem, bem tranquilo. Bem neutro. Uhum. É, olhando aqui, assim a cômoda branquinha, né uh, tem um cestozinho aqui em cima para guardar alguns utensílios do bebê. né uh, Um cesto embaixo para colocar toalhas e tal. Bonito, achei bem bonito. O espelho redondo, sempre está presente também nas decorações animalistas, a gente vê muito. Um uns ali em cima, tá parecendo. Será que deve ser tipo. Ah, tipo, ah, ah é uma vela, ah, é vela aromática. aromática. Mas o outro ali, será que é aquelas coisas tipo. Não é parece Deus, ser... uma Alexa da vida? Parece, parece ser. É aquelas. É... Pra... Aqueles esquemas de, de, de bebê mesmo, é de e, mesmo, e de vigiar o, de o bebê. Dos... É, eu esqueci também nesse momento. Agora. Fugiu da mente agora. Fugiu, fugiu. É, os utensílios para o bebê, né? A mais eletrônica. Pronto. Isso, ah, tá. pronto, mais fácil, mais fácil. Um ursinho. Já troca o bebê ali, já faz tudo na, na praticidade, né? O cesto com as, os cobertorzinhos, as Aí já, já tem os, as roupinhas organizadas, né? As, eu creio que seja meia... Toca, luva. Olha, eu vou dizer aí que. Não sei se precisava desse tanto. É, tem bastante, mas... tem bastante. Mas pelo menos tem tá organizado. Às vezes ganhou também, né? Ó. Oh, aí, o que nós temos aqui na outra gaveta? Ó, oh, um pentezinho pra pentear o bebê. É isso aí, o ré. Re... É, é brinquedo de morder, eu acredito? Não sei. É o... Seria Será? isso? É, eu. eu, eu... Do lado ali a gente, a gente tem alguma coisa que eu também não sei o que é, que tem esses fios aqui Nunca vi o que seria isso Possivelmente ela vai falar uns brinquedinhos ali É, os de cima parece mesmo Ah, ela falou os é carregadores daqueles brinquedinhos ali parece que tem um, ah, tá. alguma outra coisa Tá bem organizado, né? É. Tá bem organizado ah, agora os, os cremes, né? Que seriam extras, porque já tinha ali em cima também, né? Essa aí tá tá, tá bem equipada, né? Tá guerra já. Tá, tá bem equipada, tem um shampoo ali atrás e tal. É, eu não sei se ela falou, mas será que é o primeiro filho dela? Porque ela tá tá bem empenhada né já Não, ela tá bem preparada aí. é ah as fraldas né acredito que gente fraldas uns cremes um... ela deixou bem fácil ah, as ela, coisas, isso né? é, é isso aí é legal que é, que é para descartar Ó, ela descarta aí tipo um lixinho para depois jogar fora ela deixou tudo fácil ali para já pegar já troca ali já joga já é prático lado, é isso, isso aí é, é, é legal de fazer isso é legal de fazer ah, um sapatinhos, já tem uns sapatinhos, já tá tudo Olha, separado, realmente. Esse, esse esquema aí do sapatinho, hum. é, eu não tenho filho, né? Mas Aham. eu tenho uns, uns 10 sobrinhos, pelo menos. Aham. Né? E assim, pelo que eu acompanho, hum. essa parada aí do sapatinho é um belo de um desperdício. Porque... Perde rápido, né? Não, porque eles demoram pra começar a, a usar de verdade. Aham. Aham. Porque... Não vai andar até um, um ano uhum. e pouco. Aham. Uhum. E aí, quando começa a andar, já... Já, você já começa perdeu. começa a crescer, né? já começa a perder. É, não é. Não é. tudo, não. Ter um ou outro. Um ah, Você ganha, né? É, eu mas, acredito que seja o caso. Ah, né? Para, eu acho que não... É desnecessário. É muito... É, vai desperdiçar muito no final das contas. Ah, as roupinhas neutras, é, então, bonitinhas. Então, você vê que então, a ah. roupinha não tem não muito. Não tem muito. Já tem o suficiente, né, gente? Olha que é uma quantidade legal. A não ser que tenha um em outras gavetas, né? A gente vai ver, mas... Aqui tá bem ok. Tá é, bem... Mas aparece, aparentemente essa, essa aqui da esquerda que é uns bot. Uh -huh. Aí tem umas calças aqui que deve ser conjunto com esses boxes. Sim, sim. Coisa e assim. aqui no, na direita tem. É um pouco mais. Parece que é um pouco mais grosso. Mais esquerda, frio, de frio, né? De, alguma tem, coisa lugar. Que é, é precisa mesmo. É, é e a, as cores bem neutras mesmo, pode combinar tudo, então tá tranquilo. Outra gaveta. Uh, mas aí tem coisa demais também, hein? Aí é, mais alguns cremes, mais, prática, mais, um... HV, é. mais algumas outras coisas é, de uso, de cuidado mesmo do bebê. É, por isso que eu tô te falando que ela deve ter outros filhos, porque tem muita coisa, porque né? Você já teria essas coisas antes? É, muito, a muito. Vai aí conforme, vai dando problema, né? É, é verdade, é verdade. Ela pode ter feito um chá de bebê e ganha um monte de creme, um monte de coisa, porque tem bastante coisa repetida, pelo que eu vi. Olha, parece ser o que é isso aí. Não sei, não sei o que seria isso aí, não. A gente tem uma chaleira, uns microondas ali, uma geladeira, algo que dá pra esquentar e esfriar, pelo jeito. Tipo uma bolsa térmica, alguma coisa assim. Pode ser mesmo. E a última gaveta... São as gavetas Sim. menos práticas e as mais, mais bagunçadas, ah, geralmente. Ah, mas ó, legal. É, ah, tem é, umas, umas, tu, umas não montinhas. Não tem muita coisa. É. Você vê que uh -huh. Tem uma, umas cobertas ali mais, mais grossas. É. E, pelo que que mais a gente, e, e pelo que a gente viu, de roupa mesmo também tá ok. Uma quantidade Sim. tranquila de roupa. É, tá meia boa. também, que igual eu falei que tinha muito, depende. Os potinhos, funil. Se uh -huh. uh -huh. você não for usar tanto... Sapato e às vezes fica é, de meia, às vezes é, vai trocar mais as meias. Isso, né? verdade. Até que tá, tá dentro. Aí também. tem uma cadeira da mamãe, né? Ó, pra poder amamentar e tal, ficar tranquilo, esticar os, pé, os, os pés. Um, é, é o, o bercinho, né? O bercinho clássico. Esse aqui não tem erro também. É de madeira, né? Daquela cru, né? Madeira sem, sem verniz, bonito, tranquilo. Se eu não me engano, tem uns berços desse que regulam a altura, conforme o bebê vai, vai crescendo e tal, eles podem regular a altura ou de diminuir, né? Na verdade, porque se é um recém-nascido, você pode pôr numa altura tranquila, porque ele não consegue levantar ainda. Mas quando ele vai, conforme ele vai crescendo, ele começa a levantar no berço. Aí você tem que abaixar. Ah, vai é, para não ter perigo dele cair, né? Eu acredito que seja, porque eu tô vendo aqui um, uma coisinha aqui, parece que parece de regular. Isso é uma mão na roda, porque você não perde o berço logo. Se assim. você comprar um berço muito raso, depois você não perde Uma cortininha aí de cor, parece cinza, bem tranquila. Eu tô vendo os quadros ali, não sei se ela vai mostrar. Ali em cima ela tem... Eu, eu, eu acredito que... Não sei se seria alguns enfeites, mas... Não, não entendi muito bem essa parte aqui. Pra coisa de carro, de capacete, parece que é um negócio de... De, de a óleo, de gasolina, alguma coisa assim. né? É, isso aí foi, ficou meio questionável. Mas é uma prateleira bonita, né? Uma prateleira de madeira que dá pra pôr alguns enfeites, alguns ursinhos, alguma coisa de, de criança que não seria isso aí, né? Mas tudo bem, né? Vamos julgar o gosto. Ó, os quadros aqui, eu vou voltar. Eu não sei se ela vai mostrar os quadros certinho. Deixa eu voltar aqui só no frame que depois, se ela mostrar, eu volto de novo. Mas... Ah, os cactos no deserto, usando essas cores neutras mesmo Acho que, né? acho que é uma foto só que tá cortada Que tá cortada em três É pela montanha aqui, pela continuação da montanha É realmente, é uma foto só cortada em três Mas que deu um toque especial tá Aí tem um... as cores, tons neutros ali da, É Foto com o caso casou legal é, E aqui a gente pode ver que a cortina é cinza E tem um paninho cinza aqui E o resto é bege Mesmo assim ainda meio que conversa tem um cestozinho aqui com, com mais ursinhos, uns brinquedinhos, que provavelmente já ganhou também. Almofada bonitinha. Formato de lua. Ah lá, a gente estava falando dos quadros. Mostra os quadros. Então estão em frames, né? Achei bem bonito. Dá um destaque no quarto e não tira a atenção, fica bem neutro ali. Ah, deu uma, deu uma cor, deu uma. Vida, é, mas sim. Também não ficou muito exagerado. Né? Exatamente. Ó, oh, de cá a gente ah, tem legal, hein? os é... livrozinhos, né? De novo que a gente que. É, isso aqui, isso aqui é, é um pouquinho fora da curva, mas tudo bem. Mas, ó, prateleirinha bonita. Isso aqui é uma solução legal, porque. É, livro de, de criança que você vai ler para criança e tal, mostrar para ela, já fica na mão aqui, facinho de retirar ah, e essa, colocar. É, né? Essa senhora aí, ela com certeza tem outros filhos. Porque, porque ela tem muita porque coisa, você já ia né? ter isso, né? Ah, você tá esperando um bebê ainda. Exatamente. Porque... Vai, me, calma, vamos, vamos, vamos entrar num assunto mais. sei lá. Técnico ou não, pessoal, não uh -huh. uh -huh. tipo, sei. Você tem a intenção de, de ter filho? Sim, né? uh -huh. eu sei que você está meio que também se preparando aí também. Sim, sim. Para ter um filho em uh -huh. breve. Mas você eu sabe, não ter... tenho nada comprado. Então, eu ia te perguntar: quais coisas assim que você. Porque assim, você pode a qualquer momento receber a notícia. Sim. Que vai ser parte. O <risos> que você já tá esperando e o que você tá se programando Não. Ah, na verdade, essa parte eu tô deixando para durante o processo, tá? Montar o quarto, quarto ali, a gente tem um quarto ali que é usado para visitas, mas possivelmente transformaria ele num quarto de, de, de bebê. Então, seria assim: ah, um, um bercinho alguma coisa, os primeiros essenciais, né? E claro, vai ganhar algumas coisas, vai ganhar roupa e tudo mais, mas isso aí a gente vai juntando. Mas eu, eu acredito que não seja nessa grande quantidade aí que a gente tá vendo, né? Mas é porque, igual você falou, se ela já teve mais alguns filhos, ela pega, ela pega as coisas da outra criança. Ah, então, e realmente não então, faz é nem. É, aí já não faz nem muito sentido, porque tem umas roupas maiores, então com certeza ela deve ter, já deve ter tido algumas outras crianças, nesse caso. Tá bem organizado assim, olhando pela parte da organização, cestos para todo lado, tudo organizadinho, as roupinhas com os cabides, tudo, né? tá bem legal. Cores assim. bem neutras cores também. Cores neutras também, é, você vê que ela já veste os filhos, os filhos dela mais ou menos com as cores mais neutras, tem uma outra colorida ali também, mas também é uma ideia legal. É um, um guarda-roupa é, compacto aqui. É os cestos dentro do, do guarda-roupa, eu tô já aderindo isso aí. Sim, sim, porque então, você consegue organizar, pra você tirar, né? Tira, vê o que tem, que precisa, coloca de volta. E lá, tem mais um grandão ali, ó. Ah, ela coloca pra, pra lavanderia, aquelas roupas que vão pra lá. Ah, ela tem outra criança. Eu já ouvi, acabei de ouvir a criança chorando. Ela tá grávida, então assim, faz sentido, né? Pode ser de mais um quarto mais de uma criança. Ah, tem os livrozinhos, os guardadinhos. É outra, umas é, coisas que que, que já é mais. mais pra frente, exatamente, exatamente, exatamente. Olha lá, e tá tudo bem organizado, você olha visualmente, é limpo, né? O visual é limpo. E, e, e é fácil para manter organizado desse jeito. Né? A gente sabe que mesmo que você jogue dentro dos do, do, do, do cestos, isso vai ficar organizado, no final das contas. E é isso, um quartinho básico, bonito. Não precisa de muita frescura, tem uns enfeitezinhos ali questionáveis? Tem também Mas no final das contas, todos ali foram, assim, vamos dizer, tudo ali meio que faz sentido Não tá ruim visualmente falando, né? Eu achei bem bonito, assim, na real dá pra se inspirar muito é, é, Quando tiver esperando a criança e tal, dá pra se inspirar e quem já tem também filho pode se inspirar com esse vídeo a fazer algumas modificações em casa, que são soluções simples é. e eu acho que nada caro, né? Pelo que a gente viu. É, e uma coisa que a gente também não comentou, uhum. é que também não faria a menor diferença nesse uhum. caso, é se a criança é menina ou menina. Ah, sim! Não, não faz nenhuma é diferença. Meio... A decoração é tão neutra... É verdade, você tem razão. É tão neutra que assim, a gente nem... Não sabe se é uma menina ou um menino. Não sei se ali tinha alguma coisa que poderia sugerir, mas pelo que a gente olhou assim, olhando por cima, Tranquilo, pode ser um quarto de menino ou de menina, e vocês podem adaptar porque, nesse caso dela aí, possivelmente, se ela tiver, ela, por exemplo, se ela tivesse um menino e agora estava esperando uma menina, serve do mesmo jeito o quarto, sem uma decoração específica, sem nada, e bem neutro e bem minimalista, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, a opinião de vocês é muito importante para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.